Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, e aqui no vídeo de hoje, vim trazer uma solução aí, talvez uma solução Que é para as pessoas que estão tentando criar a conta na Steam Mas o errozinho lá no Recapt é não permitir criar a conta, basicamente Vamos lá pro vídeo para vocês entenderem Bem, esse daqui é o site aqui da Steam para criar a conta, correto? Correto? Tá certo E basicamente as pessoas completas daqui, certinho, tudo certinho aqui Aí quando elas vêm aqui pro não sou um robô, elas clica e dá erro Tipo, não aparece essa telinha aqui Aqui, ou basicamente você vai clicando tudo certinho, e quando clica em avançar, não vai. Então eu vim trazer aqui uma possível solução aí para vocês. Existe essa extensão aqui para o Google Chrome, também funciona no Opera GX, também funciona no. no Microsoft Edge. É só clicar em usar no Chrome e adicionar a extensão. Mas, tipo, vai adicionar o Edge, beleza? A mesma coisa aqui no Opera GX. Clica aqui, adiciona a extensão e vai adicionar no Opera GX. Depois, entra aí na, no link da extensão aí no, na Chrome Web Store. Clica aqui em usar no Chrome. Adiciona a extensão. Tá verificando. E pronto. Aqui, ó. Foi confirmado que foi instalado no Chrome. Agora é só vir na Steam e dar um restaurar na página como vocês podem ver aqui já apareceu a not a robot quer dizer que funcionou é, mesmo também tá em português tá aparecendo em inglês quer dizer que tá funcionando depois vocês clicam aqui vai abrir isso daqui aí mesmo que você não precisa nem clicar isso daqui você clica bem aqui ó nesse bonequinho que apareceu aqui ó clicou aqui vai confirmar automaticamente depois é só criar a conta É claro que não vai dar certo porque eu coloquei tudo aleatório aqui, né? Mas, aparentemente, essa é uma das únicas soluções que tem. Então, façam o um teste aí pra ver se funciona. Bem, galera, é isso aí o vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que funcione realmente. Espero ter ajudado vocês. Eu espero que a Steam, a Valve, arrumem essa porcaria aí de Recapt que dá muito erro. Muita gente tem esse problema E não só a Steam, a Valve Mas todos os sites aí que usam essa porcaria De confirmação que não é um robô Pra mim deve, ter, deve ser melhorado isso daí Porque dá muito erro Mas é isso aí Espero ter ajudado vocês Se eu tiver ajudado vocês Deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa um comentário aí E é isso aí Muito obrigado por assistir Falou!